Fala galera, vamos continuar a nossa sofrência em Dark Souls Remaster. Ai meu Deus! No último vídeo, <risos> para quem não assistiu, atualizando aí. Ai meleca! Morre lá, praga, vem. Eu tentei matar o Boys Demônio Touro, estava quase matando, quase, quase. E aí eu caí do penhasco, gente Simplesmente o boss me jogou do penhasco E eu fui pra vala É isso Merda Ai, gente, fala sério, cara É muito difícil, gente A vida do jogador de Dark Souls É muito difícil, cara o Jogador de Dark Souls Eita, se combarem aqui em cima de mim, eu tô morta Esses caboclos Fica dando um salto pra trás, pulando, gente Se esquivando da gente, que melequentos Sai, praga, velha. E aí, gente, nesse jogo aqui, a gente não consegue. A gente não consegue viajar entre fogueiras. Eu, tudo depende dos atalhos, né, que a gente abrir. Só que eu não abri nenhum atalho ainda, cara. Não abri nenhum atalho. Que merda, cara. Então a minha, o, meu, o meu objetivo aqui, gente, eu tenho que ir atrás de um sino, primeiramente. A missão do jogo eu tenho que. Ir atrás de um sino. São dois sinos, né? Tem um sino que tá pra cima e outro sino que tá pra baixo. Eu, é, isso sei, é isso que eu sei. Um está pra cima e outro está nas profundezas. Bomba em negra. Essa bomba aqui é melhor que a outra. Essa normalzinha que eu tenho aqui equipada. E aí, gente. Eu preciso... A primeira coisa aqui é abrir os atalhos, cara. Mas como é que eu abro a meleca desses atalhos? Porque eu não, não sei, cara. Eu não sei... Porque eu não posso ir direto pro boss de novo, não. Chegar lá, eu vou morrer de novo. Volto tudo pro começo aqui. Não, eu preciso abrir os atalhos, gente. Não dá, não. O atalho é uma fogueira nova, né? Porque do jeito que eu tô aqui... Mas que meleca! Nojento, ruim. Que praga. E eu ainda não descobri a meleca do backstab desse jogo. Ainda. Sai daqui, nojento, velho. Eu vou pular bem ali, gente. Eu não pulei aqui no último vídeo, vocês lembram? Eu não pulei, eu não, não, não, não sei o que. Ah, não dá pra passar aqui. Mas é que sacanagem, pra que que eu pulo aqui então? Pra nada. Só pra ser besta. Pulei aqui só pra ser besta mesmo, gente. Que jogo nojento, cara. um doidinho aqui. Tulei ali só pra nada. Só pra nada, tá? Eu vou com cautela, eu vou com calma. observando muito bem. Onde é que pode ter os atalhos, minha gente? Gente, aqui nesse jogo tem um negócio da, da dura, dura, dura, ó, durabilidade da arma, né? Minha arma deve estar tá quase quebrando. Cadê? Durabilidade. Ah, 230, de 250. Ah, então ela recupera toda vez que eu sento na, na fogueira, né? Porque eu sentei agora. E se não fosse, já estaria acabando. Porque desde o início do jogo. Que... Né? Tá. Agora aqui nós vamos usar uma estratégia que vai ser a seguinte: mata de longe. Mata de longe, covarde. Olha que praga, velho. Botou o escudo na frente. Fez eu desperdiçar uma bomba nojento. Uh, delícia. Agora que ele deu conta. Sai, puxinha. A desgraça contida com a derrota do servo é livre. O quê? O quê? Vocês entenderam alguma coisa? Entendi, foi nada. O que, que aconteceu ali? Ah, gente, eu não subi aqui não da outra vez, hein? No último vídeo. Gente, eu só quero abrir o atalho, cara. O atalhozinho pra chegar na fogueira. Oh, mas é muita labuta, cara. Só isso que eu quero. O jogo me ajuda. Eu subi para ali, não, não achei nada de interessante ali. Poxa vida. Vamos lá. Bem aqui tem um caboclo muito difícil. Dá uma entradinha para mim. Bem ali, ó. Aquele ali, se eu for lá, é morte. É morte. É morte com certeza. Ah! Vamos lá, né? Vai que o atalho tá pra cá. Ele me viu? Ô, glória, Senhor, ele não me viu. Tem um atalho pra cá? Ô, jogo, me diz que tem um atalho pra cá. Beco sem sair da frente. é morte aqui, gente. Dar um back... não tem como, eu não consigo dar backstab nem no bicho normal, que é direto nesse caboclo aqui esse bicho aqui é difícil pra caramba, cara é muito forte ah não, gente eu tô com medo ai, eu sou tão covarde <risos> eu tô com medo da gota serena Aquela bola de fogo que fica ali é só na primeira vez que a gente vem, né? Desavisado. Ô oh, meu pai eterno do céu, cara. trancada aqui essa merda. Inimigo difícil à frente. Eu nem quero mesmo, né? Pra essa porta. Ô oh, gente, será que eu vou ter que matar aquele boss pra poder abrir o atalho, cara? Ô oh, jogo, me ajuda jogo, pelo amor de Deus. Oh, minha gente, eu vou ter que ir mesmo enfrentar o boss. Não vai ter jeito, cara. Eu vou ter que enfrentar o boss. Ô, oh, gente do céu, eu não dou conta, não. O atalho pra graça fica depois do boss. Esse jogo é muita sacanagem, isso aqui. É sacanagem demais, cara. Como é que pode? tá tirando pra onde, doido? Bem aqui, gente, que eu caí, ó. Tava lutando com o boys bem aqui em cima. Aí lá embaixo. o lá, buta grande, cara. Labuta demais. Essa escada aqui não tem como descer rápido. Só porque é a escada que tem boss, né? Jogo. A presta atenção. Volta correndo, mete o pé, a rocha. Demônio touro. A rocha sobe. Ele vai subir aqui pra cima. Eu tenho que ser rápida. É isso que eu tava querendo fazer, cara. Toma, nojenta, velho. É muito difícil lutar com ele aqui, cara. Porque... Ele fica pisando na gente. Olha aí, olha aí me lascando Eu tô com dois esto? Jogo que mentira Eu tô com dois esto que mentira Ele estuna, né? É só pular, gente gente, gente ele tá quase morrendo ah. toma nojento, vem demônio touro para vala Uhul. Ai, que beleza, gente quando quando o, o, o negócio dele é só ai gente, osso do regresso ganhei aqui que saudade que eu tava do osso do regresso, cara quando ele quando ele marca ele, quando ele for bater com o bastãozão dele, você pula pra frente assim, ó aqui dá certo. Ai, que delícia. E agora? Onde é que tem os atalhos, minha gente? Mal, minha. Delícia. Beleza. E agora? Eu quero uma fogueira. Meleca tá trancado. Eu tô, gente, eu tô com 4.500 dinheiro. Eu tô sentindo que eu vou morrer. Ai, gente, olha só quem tá aqui. Olá, você não parece um ser vazio, nem um pouco Eu sou o Soler de Astora, um seguidor de Lorde da Luz Agora que eu sou morto, que sou morto vivo, vim para esta grande terra onde o Lorde Gwyn nasceu para encontrar o meu próprio sol Achei isso estranho? Ora, devia mesmo, não precisa disfarçar, já estou acostumado com essa reação Entra! Entra! Tudo bem? Deixa eu continuar falando com ele aqui. Ah, então não, não se assustou? Tenho uma proposta a fazer. Qual sua decisão? Tu não me falou o que, que é? Tu não me dá nenhuma dica? Eu vou dizer que sim. Ah, me parece que nossos destinos estão entrelaçados. Em uma terra repleta de vazios, poderia isso ser uma mera coincidência? Então, o que me diz? Por que não nos ajudamos? Sim! Fico tão feliz com isso. Bom, então aceite isto. Pedra do Sinal Branco. Nesta terra estranha, estamos cercados por seres estranhos. O próprio avanço do tempo é confuso, com heróis de centenas de anos aparecendo... E desvanecendo. O fluxo temporal oscila e as relações alteram-se e obscura. Uh... Tá. Use isto para invocar outro alguém com espírito e cooperar. Uhum. Obviamente, nós não somos os únicos envolvidos nisso. Mas eu sou um guerreiro do sol. Meu sinal é facilmente identificável por sua aura brilhante. Para não enxergá-lo, é preciso ser um cego. <risos> Gente, ou eu, sou, ou eu sou, assim, muito ruim para ler, leio muito lento, ou esses NPC falam muito ligeiro, cara, porque eu não consigo acompanhar o que eles falam. Eles falam correndo, sabe? Ligeiro. Ah, olá. Eu me deterei aqui, pitando o sol mais um pouco. O sol é um astro maravilhoso. É como um magnífico pai. Se eu ao menos pudesse ser tão copiosamente alguma coisa que eu não consegui ler. Eu me deterei aqui, fitando o sol mais um pouco. O sol eu acho maravilhoso. É como um magnífico pai. Se eu ao menos pudesse ser tão copiosamente. Nunca consigo ler a última palavra, gente, mas eu quero já essa esquinha. Oh, <risos> hello there. Ai, gente, encontramos o Soler. É o, o personagem, o NPC mais icônico de Dark Souls, né, gente? Enfim, vamos lá. Vamos seguir, ele deu uma pedrinha de sinal branco pra gente, disse pra invocar. E é isso aí. E aqui nós vamos ter que passar correndo, porque vai vir um dragão meter fogo na nossa cara aqui, ó. Será que a gente vai conseguir? O dragão lá, opa. Ele Que é... legal. Eu pensei que aquele não me pegava. Eu tenho um esto, eu, eu, eu vou me lascar. Eu tô sentindo. Corre, corre, corre, corre, corre, doidinha. Tem uma fogueirinha lá na frente. Mas vamos entrar aqui que não vai dar tempo de nós entrar lá, não. Não vai dar tempo. Tô sentindo. Pera aí, deixa eu... Ah, tá tacando flecha lá em cima. Mas tudo bem. Gente, minha filha acordou. Mas o digníssimo está de, de home office. E aí ele colocou vai colocar ela para tomar café ali. Pra comer um lanchinho. Então eu tenho mais um tempinho aqui. Vem cá, nojento. Vem. Praga, venha. Vai lá, aperte. Mas que melequento, cara. Gente, eu tô... Não, gente. Eu tô com 5 mil dinheiros. Vocês têm... têm noção do que é isso? Eu tô com 5 mil dinheiros. Com zero estus. Eu tô muito ferrada, cara. Eu preciso chegar naquela... Ah! É aqui, minha gente. É aqui o atalho. Glória. Aleluia. Aleluia. Aleluia. Aleluia. Ai meu Deus, o seu jogo, nunca te odiei cara, cheguei na fogueira, de volta gente, aqui na, ai gente, nossa, ai que alívio cara, eu vou subir minha vitalidade, minha fortitude mais um pouco, vou pôr um pontinho de fé aqui né, só pra não dizer né, vou pôr um pouquinho de destreza também, e essa resistência é o que mesmo hein, me lembro. Gente do céu. Ai, que alívio, cara. Nossa, te senta mais um pouco. Ai, vamos relaxar mais um pouco. Ai, que beleza. Ai, gente do céu. Eu fico de olho aqui, gente, pra ver quanto tempo que já tá de vídeo, porque eu me empolgo às vezes, e aí quando eu vejo o vídeo, vai tá o vídeo de duas horas. E aí um vídeo de duas horas, gente, é muito, é muito grande, né? Se fosse uma live não era nada não, mas um, um vídeo de duas horas muito grande. Meu Deus do céu. Melequento. de sai. Pô, oh, mas eu tenho um molde tão grande no coração disso daqui, cara. Você bate, bate na pedra. Esse ferrão dele é afiado. É doido o cara embaixo. para ver. Os ratinhos nojentos. Sai. Mentira, que ele já me deu veneno. Minha arma pegando na parede, gente. Olha que ódio no coração. Ui, que melequento. Meu Deus do céu, ele me deu duas coisadinhas. Ratos. Só é o veneno puro. E aí não tem nem como eu me defender, porque eu ficava batendo na parede. Nossa, eu não tenho um antídoto, né? Me lasquei. Nossa, eu me lasquei mesmo. Porque eu vou ficar perdendo HP aqui até... Nossa, que merda, cara. Nossa, mas que injusto isso aqui, cara. Gente, demora demais sumir esse... A gente, tem uma gracinha bem aqui. Uma fogueira bem aqui, mas tá... Merda. Gente, que injusto isso aqui, cara. É muito injusto, cara. Que, que status que demora a sumir. Esse status de veneno demora demais sumir. Nossa. Vem aqui. Eu vou morrer, eu não tenho um resto suficiente pra ficar curando isso aqui, não. Se eu pelo menos chegasse numa fogueira. Agora eu vou pra vala mesmo de vez. Tu é doida? Aquele bicho ali é foda demais. Corre, minha filha. Corre, mete o pé. Vaza. Vamos tentar dar, dar uma corrida no, no, no, no coisa? No, no... Ah meu pai eterno do céu. Ai, ai, ai. Tenta correr pra graça. Tenta correr. Só tenta, vai. tá correndo não, não pega a não não peguei de não só vai porque tu tá envenenada onde é que fica a graça minha que eu não me lembro. Eu não, sei. Oh, não. não vou conseguir chegar a tempo não vou conseguir a única que eu tô lembrando gente ela fica bem pra ali cara bem pra cá é pra cá é que tem até o André aqui, gente. Meu Deus, eu tô morrendo. E esse status, velho, não some. Essa praga desse status, velho, de, de veneno, nojento. Ui, ódio. Morre, minha filha. O Andrezinho tá ali embaixo. É fogueira. Te gosto tanto, minha filha. Senta aí, mulher. Ai, gente, que alívio, cara. Meu Deus, que ratinho do capiroto. Quase que eu fui pra vala. Vamos lá no André melhorar nossa arma. Nós vamos aqui que arma mesmo? Eu não sei até agora. Hello, meu chapa. Eu nunca vi você antes por aqui. Eu sou o André de Astura. Se precisar de serviços de forja, basta falar comigo. Eu consigo alterar, reforçar armadura, reforçar equipamento. Comprar item. E fragmento de sanita. Olha, tem um brasão de artórias Abre a porta selada no coração da floresta Não me lembro o que que isso, onde isso é Mas vou comprar quando eu tiver dinheiro Eu tenho muitas almas Quer dizer <risos> Não tem nada, é porque eu usei tudinho aquela hora. aquela hora não, no vídeo anterior Usar Vai Usa, mãe Usa Usa essas almas, vem aí Vai lá. Vamos tentar melhorar nossa arma. Nós vamos usar a massa ou nós vamos usar uma outra espada? Deixa eu tentar me decidir. Tá, a massa... Tá bom. Deixa eu ver o que, que nós temos. A espada reta. A espada reta ela é melhor com a redução de dano. Hum. Deixa eu ver o que, que arma que, tem, que ele tem pra vender... Vamos lá, meu chapa. comprar. Ele. Nossa, cabo da espada reta. Não, você tem uma massa. Não, eu tô em reparar. <risos> comprar. Cadê? Espa... Ah, ele tem uma espada longa aqui, hein? Espada longa espada larga. Ele tem machado. Ai, gente. Agora eu tô na dúvida, galera. Hum, espada longa, espada larga. Espada longa, espada larga. Deixa eu dar mais uma lidinha aqui. Um... Parâmetros, efeitos auxiliares. Hum. Tô só escutando ali minha filha, gente. Ela tá brava. Tá brava ela ali. Brava. Não quer comer. Traz ela aqui pra mim. Princesa, vem cá. Bom dia, meu amor. Vem cá. Não quer lanchar. Você quer lanchar, mas você não quer sentar na cadeira. A gente vai pausar o vídeo agora, galera. Porque, né? Tem uma pessoa que acordou mais cedo do que eu previsto. Voltei, minha gente. Hoje, ainda hoje. Só que de noite. Vamos continuar. Eu não lembro nem o que eu tava fazendo, mas... O que eu tava fazendo mesmo? Eu acho que eu vim aqui no Andresito... Eu preciso que você me ajude, sim. Eu tava olhando os itens para compra, não é isso? Eu tava vendo se eu continuo usando a massa ou se eu uso outra arma. Se eu compro outra arma pra usar. Porque tem aqui, ó, eu tô com a massa, né? E aí tem a espada longa e a espada larga aqui que ele vende, né? As duas têm 3 quilos. Essa espada longa ela é simples e perfurante. A outra espada larga é só simples. Hum, interessante. A redução de dano é a mesma coisa. O dano físico da espada larga é um pouco maior. Os atributos necessários são a mesma coisa. Os efeitos auxiliares. E os parâmetros favorecidos, que deve ser os bônus, né? É a mesma coisa. Então, deixa eu dar uma olhadinha mais uma vez na minha massa, gente. Tô bastante em dúvida do que que eu uso, cara. Essa massa é bem melhor, ela pesa um quilo a mais do que aquelas espadas. Dá um pouquinho mais de dano, parâmetros... Ela é escala B em força. Legal. Legal. E o que mais que eu tenho de arma aqui é só essa mesmo, né? Só... E tem uma espada curta aqui que não vale nada. Não, não vou usar isso, não. Não. Eu sou uma pessoa muito indecisa, não sei se vocês já perceberam. É... Sem força Gente, eu vou ficar com a massinha Por enquanto, tá, cara Vamos, vamos upar essa massinha aqui Que eu tô curtindo ela pra caramba Reforçar Ixi, eu preciso de um fragmento de titanita Que eu não tenho Valene, vamos comprar Vamos comprar mais. Ih, acabou a grana. <risos> reforçar. Vamos reforçar a massa. Deixei aí nos comentários. Eu estou de clérigo. Deixei aí nos comentários se eu fiz uma boa escolha. E se não, o que, que eu poderia fazer de melhor que de início? É, eu preciso de uma grana. Deixa eu usar aqui umas alminhas. Ai, que beleza. Eu tenho alguma alma pra usar? Ih, gente, eu tô pobre. Meu Deus, eu não tenho nada pra usar, gente. Meu Deus, eu tenho um fragmento de danido pedaço. Mas eu não tenho dinheiro, minha gente. Deixa eu só ver quanto que eu preciso aqui. É comprar não. É, re é reforçar. Reforçar arma. Oh, minha gente do céu. Seis Se de 200 almas, ah, eu não tenho essa esse dinheiro. Ah, tem aqui, ó. Prender gesto, vamos prender. Viva! Eu só não consegui ainda foi equipar esse gesto. Vamos começar com ele um pouquinho. Ele diz que se a durabilidade de um equipamento estiver baixa, será a hora de repará-lo. Um ferreiro como eu pode prestar esse serviço, mas também é possível utilizar um conjunto de reparos. Eu não tenho dinheiro para comprar o um conjunto de reparos, meu chapa ainda. Há duas maneiras de forjar armas através de reforço ou de ascensão. Reforço é simples. Ela fortalece a arma e nada além disso. Tarefa simples para qualquer ferreiro. É inclusive possível fazer isto com a própria Usando os utensílios de forja, a, a sessão, por outro lado, é uma arte, uma arte mais refinada. Ela altera a propriedade das almas. É algo limitado a ferreiros. Utensílios de forja, simplesmente. Cara, eu desisto de ler as coisas que esses NPC fala nesse jogo. Pelo amor de Deus, vou ter que colocar na velocidade na velocidade 0.5 porque eu não consigo. Cara, eu não consigo ler. O que eles estão dizendo? Nenhum NPC. Eu não consegui acompanhar o diálogo deles até agora. Pelo amor de Deus. Tá. É, eu queria comprar dele aqui. Ele tem várias coisas aqui importantes pra gente comprar. Que é... Pra reforçar as armas na fogueira. Reforçar as armaduras em fogueira. Reparar. Eu preciso de tudo isso daqui, cara. Tudo. Só que, nossa, custa de, grana demais. Então, a gente vai dar mais um rolê. Vamos matar mais uns capirotes E aí, a gente volta pra comprar essas coisas dele aí e reforçar as armas. Pra cá, eu não consigo ir ainda. Eu preciso de alguma coisa, né? Pra abrir essa área. Eu acho, porque tá fechado aqui, ó. Ai, gente, o cebolinha ali. Cara. Oh, meu Deus, eu gosto tanto dele, gente. Hum. hum. Ele é tão preguiçosinho, né? A carinha dele. Hum. Hum. Ah, essa skin dele é muito bonitinha. A gente tem que fazer alguma coisa pra abrir isso aqui. Que eu não sei ainda. Não me recordo. Vamos seguir, galera. Vamos seguir. Gente, quem não é inscrito no canal. Se inscreve, pelo amor de Deus. <risos> Nossa, eu tô apelando, né? Tá, mas se você não é inscrito para pra gente continuar juntinho aqui. A saga de Dark Souls está apenas começando. Não prometo vídeo todos os dias. Porque eu tenho uma filha pra cuidar. Além da Buxo 10, que está muito avançada. Né? Se eu sumir assim por uma semana. Do, de tudo, do, do, do, de tudo. É porque eu já ganhei a minha cria, gente. Brincadeira, gente. Eu vou avisar vocês, claro. Mas... Consegui dar um backstab. Uh, que backstab lindo, cara. Ela dá uma girada assim, ó. Uh, que delícia. Me disseram mesmo aí nos comentários, gente. que pra usar o backstab, eu preciso estar sem levantar o escudo. No último vídeo, eu tava apertando o escudo. Por isso que eu não tava... Ai, que delícia esse backstab, olha só. Ai, ela dá uma rodadinha. Eu tava segurando o escudo, por isso que não tava funcionando. Apertando o R1 assim, ó. E segurando o escudo, não tava funcionando. Ai, que beleza, agora a gente sabe dar o backstab, gente. Então, galera, não prometo vídeo todos os dias, né? Mas, vídeos de gameplay, vídeos novos toda semana, terá sim, tá? Terá sim. Tem dias, tem vezes que a minha, a minha rotina aqui, sendo mãe de uma bebê de um ano e grávida, está muito corrida, mas... Eu sempre dou um alô, pelo menos na aba comunidade também, pra você. Muito delicioso. Ih, gente. Morreu? Ó, oh, pensei que não ia morrer, não, hein? Que bom. Então eu tô sempre por aqui, gente. Não sumo. Não sumo assim. De tudo, não, tá? Eu sempre dou um jeito de estar tá por aqui. Se você não acompanha lá na aba comunidade, entra lá, gente. Entra lá na aba comunidade. Pra você ver os posts que eu faço por lá. É só entrar no, no. É só entrar aí no meu canal, gente. Tem uma abinha, né? Tem vídeos, tem ao vivo, tem shorts. E aí tem a aba comunidade. Aí você entra lá. Ih, cara, eu tô com medo disso. Acabou aqui. Ih, gente. Ih, gente. Acabou aqui me é violento. Violento. Esse lugar aqui não tá me ajudando também. Ô, oh, gente. Esse lugar aqui não tá me ajudando. Ai, que delícia, cara. Ô, oh, maravilha, gente. Esse backstory aqui é muito maravilhoso, cara. Então vai ser muito bom ter você lá pela minha aba comunidade também. Acompanhando lá os posts. Ai, meu Deus do céu. Vamos abrir aquele negócio aqui logo, gente. Bem aqui, ó. Vamos abrir isso aqui. A gente, esse jogo aqui. <risos> Laqueira grande! Nossa senhora! Meu Deus, mete o pé! Corre, mulher! Corre, mete o pé sem olhar pra trás. Vai, vigor! <risos> Me Nossa. Corre, minha filha. Corre, minha filha. Vai pra um lugar aberto. Um lugar mais... Mais... Melhor. Nossa, gente. Que lasqueira esse caboclo aqui. Tenta dar o backstab nele. Meu Deus, me lasquei. Que já vem o outro atrás. Me lasquei. Ai, Jesus Cristinho. Isso, delícia. Toma ali. Toma ali na cacunda. E o outro veio e depois desistiu. Agora ele vem. Ui. Toma ali na cacundinha. Ai, gente, esses backstab são muito bons. Obrigada aí a todos que comentaram no último vídeo, que tava lá na estreia do vídeo, gente, que deixou vários comentários lá no chat. Muito obrigado. Extremamente úteis os comentários de vocês, gente. Pode deixar comentário, eu amo ler comentário e responder, gente. Pode deixar. Ô oh, gente do céu, chave do quê, menino? Ih, gente, Não li. Eu tenho mania de ficar só catando as correndo um lei. Você você mesmo fala isso, é verdade. Grande chave, do, abre uma porta interna do saguão principal do asilo dos mortos vivos. Eu acho que foi essa chave aqui que eu peguei. Então, galera, tem um bichão ali, ó. Ai, hum, vocês acham que eu devo ir lá? Ah, cara, eu vou matar tudo aqui. Eu tô querendo matar tudo aqui. Eu vou matar tudo aqui. Eu posso demorar pra fazer... Blasqueira! Esse bicho vem aqui pra dentro? Não acredito. Que me mentira grande, cara. O bicho vem pra cá. Ca... Cadê de planeta? Vou pra vala. Gente do céu. Misericórdia. Corre, mulher, mete o pé. Corre como se não houvesse essa manhã. Gente do céu, o bicho me deu uma cabeçada. Minha gente do céu. Tá doido, cachoeira. Meu Deus do céu. Gente, tem que ter como um estratégia. Um estratra, estratégia que é dia aqui. Uma estratégia pra me matar aquele bicho ali. Não dá pra enfrentar ele assim, não. O tá louco, cachoeira. Que difícil. Eu tenho uma flecha pra equipar? Milagre eu não tenho, né? O homem tá cheio de milagre pra me vender lá no santuário. Eu não tenho um real pra, comp pra comprar. Eu tenho flecha? Peraí, calma lá. Vamos vamos vamos, vamos, vamos estudar. Vamos. Eu tenho um besta. Eu tenho uma besta. Mas eu sou tão besta pra usar isso que eu não, sei, eu não sei usar isso aqui não, gente. Seta. Dá pra usar? Ih, fiquei pesadão hein. Como é que usa isso aqui, minha gente? Vamos aprender agora, gente. Eu nunca usei uma besta nesse jogo. Nem no... Nem, no, nem no... Ui, ui, ui, ui, ui, ui, ui, ui, Corre, mulher. Meio. Vamos tentar dar uma bestada nele. Vem. Ui. Mulher do céu. Mulher do céu. Não era pra tu fazer isso não, sear. Não, se seá do céu. Meleca, eu tô muito pesadona, gente. Eu tô rolando pesadamente. Ai, o meleca, eu não pido Cinco, gente. Tirou cinco, cara. Ei. Meu Deus do céu, cara. Ué, na bundinha tirou dezesseis. Na cabeça. Meleca. Não, gente, não vai rolar aqui, não. Meu Deus, eu tô muito pesada. Eu preciso tirar tudo isso. Pera aí. <risos> Respira, respira, respira. Eu me recusa a morrer pra esse bicho, bem. Recuso, me recuso, me recuso. -me. Gente, eu tenho só um resto. E agora? Vamos lá. Muita cautela. Tô leve de novo. Bacana. É o seguinte. Ele bugou ali? Ai, gente, por um instante eu sonhei. Por um instante eu sonhei que ele tinha bugado. Nossa, gente, eu tiro... Vocês estão entendendo o que, que eu tô tirando? Eu tô tirando nada, praticamente, cara. Na bundinha? Nossa, gente, vai. E essa massa aqui é boa contra ele, cara. Eu tô tirando bastante agora. Toma no jeito mais um. Isso! Opa, essa manga seu nojento. Ai, gente. Ah, ele me deu só 750 almas, gente. Puxa, e agora? Eu tô sem Estos. Bicho ali em cima. Sem Estos. Melequinho. Oh, é Ai, gente, eu sei que essa jogabilidade é bem mais lenta do que. Ah, outra bicho. Não quero. Entradinha aqui, ó. Essa jogabilidade é, é tensa, mas é tão gostosinha ao mesmo tempo. Gostosinha essa jogabilidade, gente. É boa. É só você ter paciência Se você tiver paciência, tá tudo certo Beleza, eu tô com dois mil dinheiro, Já dá tá pra voltar pro André e e, e, e... e... Comprar algumas coisas, né? Aqui tem que ser com a massa em duas mãos Caiu quebra a postura dele Não foi necessário Ai, Gente, essa massa é muito boa Caveira do facinho Vamos ler eu, eu sei que é uma... <risos> é uma. coisa que eu quase não faço nesse jogo aqui. É ler. Cadê? Caveira do fascínio. O que que faz? Atrai certos tipos de inimigos. Um crânio com almas que persistem fracamente. Atire para estilhaçar e espalhar almas para atrair certos tipos de inimigos. Quais tipos? A vai certos tipos de inimigos. Almas são uma concentração de vida e os vazios, famintos por vida, são atraídos por seu poder. Não é eficaz para todos os inimigos. Tá. Dá para atrair alguns inimigos, não todos. Ai, gente, que legal. Cara, eu tô. Eu tô, eu tô, eu tô, eu tô, tô muito feliz, cara, que eu, que eu não morri para aquele bicho. Porque eu, eu, eu, não, eu não tenho mais nenhum esto. Não sei se vocês perceberam que eu tô sem zerada, assim. Tô zerada de esto, galera. Ó, oh, taca uma vez. Arma em duas mãos, cara, a postura dele. Eu tô sem esto, galera. Ô, oh, Melequinho, tu vem! Ô, oh, merda, ele me deu dano, gente. Ô, oh, droga. Ô, oh, gente, como é que eu abro isso aqui, cara? Volta lá no André, gente. Volta lá no André bem aqui eu, eu eu subi não foi no último vídeo oh, vamos descer o que, que tem aqui para baixo hum. ah não gente foi daqui que eu vim burrice assim. não eu vim daqui gente tem aqueles ratos velho nojentos. não pera aí calma Gente, tô com vontade de voltar lá na fogueira, cara Porque se eu seguir aqui em frente É provável que eu vou morrer logo Eu vou morrer logo Esse jogo, as fogueiras são tão distantes Eu não tenho o Eu não tenho nenhum itemzinho de cura É, só o Estro mesmo Essa humanidade cura a vida? Pera aí, deixa eu ficar ligado aqui Que tem um bicho ali Como é que ele vem atrás de mim, né? Cadê? Pera aí Essa humanidade cura a vida da gente? Pode ser usada para obter uma humanidade e recuperar grande quantidade de bebê. Usa moedos! Usa! Misericórdia, eu tô vacilando aqui, gente. As humanidades. servem pra recuperar, ah, gente do céu. Que maravilha, cara. Tá vendo a importância de ler? E dois capirotas ali vão ficar me jogando correr lá de cima. Quem vai escuta? Aqui não adianta eu querer ficar batendo no meio desse bequinho, que a minha arma vai ficar só batendo no bequinho. Mas eu tenho um ódio. Isso. Eles são fortes, né? Eles são magricelas assim, mas. Eles são fortes. Tá bom. Dois foram. É que eles Vamos ficar me tacando as coisas. Tá tudo bem. Tá tudo sob controle. O oh, caceta. Que tá tudo sob controle. Me combaram aqui. Nossa, tem que atrair por vez. Gente do céu. Que lasqueira grande. Eu vou equipar bem aqui, gente. Vou equipar bem aqui. É a bichinha aqui, ó. Equipa equipar a humanidade. Gente, eu tô vacilando. Eu tenho... Eu tenho faca eu de arremessão. Joga. Meleca. Mas não joga em cima deles assim, não. Mulher. Burra. Paga de ser besta. Meu Deus, mas tem hora que eu faço cada burrice. eu tenho raiva, gente. Do céu. Como é que pode, cara? Eu tô quase morrendo pro bicho aqui já. Boa esse grande, usa essa humanidade aí Joga a, a fichinha aqui Olha eles, quase morre com uma só Meu Deus do céu, cara Tá bom, esse aqui eu dou conta Nossa, que coisa, quase que eu fui pra vala aqui De graça, sim A sério? Vamos lá. Nossa, três aqui, gente. Assim, junto assim, rapaz. Dá para sofrer. Dá para sofrer. Essa bicha não quebra. Chave misteriosa. Rapaz, tem tanta chave aqui. Chave misteriosa. Cadê? Cadê? Parece uma chave de cela comum. O propósito é desconhecido, parece ser uma chave básica de cela de prisão. Eu passei por tantas portas que não abrem, que eu não faço ideia de onde essa chave possa abrir. De onde essa... Não faço ideia, vou ter que ir voltando pra saber, pra descobrir. O oh, meu pai. O oh, meu pai dois. O oh, meu Jesus. Ai meu Deus, deu certo. Ai, gente, duas espadas reta quebrada que me dropar. Esse jogo aqui eu vou te contar, viu? Vou te dizer. Aqui não tem nada, não tem item não, porque não tem nada brilhando. Oh, meu Deus, uma névoa. Ah, tá bom. Ah, tá. Eu só saí mais em cima da onde eu já tava. Ah, tudo bem. Tudo bem. Tá tudo sob controle. Tem dois caminhos. Olha, tem um item ali. Ah, aquele item que eu vi. Ui, escudo de cavaleiro. Que delícia. Eu tava ali, ó. Ali na frente. Eu vi esse item aqui. Glória ao sol. Bom, gente, esse escudo deve ser melhor. Ele é melhor sim. Só que ele é bem mais pesado, né? Ele pesa 5 quilos. Como é que vai ficar meu peso? Meu peso tá 16. Ih, não gostei não. Vou ficar com outro escudo mesmo, gente. Fiquei rolando lentão. Vou ficar com outro escudo mesmo, por enquanto. Até upar pau um pouco mais. E agora vamos seguir pra esse caminho aqui. Uhum. Uhum. Ui! Calma, muita calma nessa hora. Quebrou a postura. Taca ali. Ui, não morreu não. Vocês viram que eu chutei ele? Eu chutei ele, gente. Foi totalmente não calculando. Se gente eliminar um por vez. Não, já matei os caboclos que tava aqui. Ai, que belo! que belíssimo! Maravilha. Ui, essa área aqui nós limpamos tudo, gente. Que maravilha. Agora, galera, é o seguinte. O que a gente vai fazer? Tem que entrar aqui, cara. Só que aqui vai ter uns bichos fortes. E eu tô com 2.600 dinheiros e sem nenhum esto a gente faz. Nossa, aquele caboclo ele é muito forte. Olha o tamanho do escudo dele, cara. Me lasquei. Nossa senhora. Cadê o backstab? Meu Deus. Opa, vala. Calma lá. Calma. Eu queria derrubar ele daí. Falar bem a verdade pra vocês. Cadê o... Meleca do Bequisteme, cara? Consigo acertar. Meleca, cara. Vai. Morra, praga. Gente, que difícil, cara. Ai, ele me deu um fragmento de titanita. Que bom. Gente, não dá pra dar backstab naquele bichão gigantão ali, não, é? Que sacanagem, cara. Vamos com muita cautela. Muita cautela. Tem o quê? Alma de guardião de fogo. Pra que, que é que serve mesmo isso aqui, que eu não me lembro. <risos> um bicho bonitinho. Palma de guardião de fogo, cadê? Aumenta a regeneração, proporciona... Pe... Ah, gente, pra aumentar o negócio do frasco do resto. Ô, oh, glória, Jesus. Eu preciso de uma flecha pra matar aquele caboclo bem acolado. Ele tá quietinho lá, né? Deixa ele lá. Ai, gente, aqui é Ai, meu Deus! Aqui é o elevador, gente, que vai dar lá no elo de fogo, não é? Meu Deus, não acredito. Eu não tô acreditando. Será isso mesmo? Ai, jogo. Jogo do céu, nunca te odiei. Ai, estou no santuário, gente, de novo. Ai, que maravilha, gente. Deixa eu falar com o Torland aqui de novo. Oh, milagres, presumo, sim, já sei. Ai, gente do céu, que maravilha, cara. Oh, milagres de clérigos. Não, eu não quero esse, esse milagre aqui, não. O único que eu posso comprar é o único que eu não quero. <risos> Ele tem outro talismã aqui, ó. Ai, gente. Ele tava me pedindo dinheiro, gente. No, no vídeo anterior. E aí eu não tinha pra dar dinheiro pra ele. Mas agora, agora ele não pede mais. Enfim, galera. Enfim, é isso. Ai, gente. Abriu o atalho para chegar. Ai, que maravilha. Felicidade. Sim, eu estou muito feliz. Ai, gente. Acender. É, atribui atribuir magia? Não, só tô com isso aqui mesmo. Faz o seguinte, nós estamos com o Estus recuperado. Ai, que maravilha. Ai, gente. Tem que coisar lá o um negócio. Como é que eu faço pra aumentar lá um, um, um, o efeito do meu esto Não é possível acender... Onde é que eu uso... Onde é que eu uso aquele negócio que eu, que eu peguei agora? Esse aqui, ó. Alma de Guardiã de Fogo. Alma... Uh, Guardiã... da Guardiã de Fogo é uma manifestação corpórea de sua fogueira e atrai a humanidade. Sua alma é consumida pela infinita humanidade e pode aumentar o poder. Pode ser usada para ganhar a humanidade e restaurar a PV. Eu não quero. Mas a alma da guardiã de fogo será perdida para reforçar os frascos. Eu posso usar ela aqui, mas eu não quero. Eu quero reforçar o resto. Como é que eu uso? É na fogueira que eu uso? Subnível não. Atribui magia não. Pacto. Eu tô no caminho branco. Acender. Não é possível acender mais sem o rito secreto. Remover estado vazio? Eu não estou estado vazio. Gente, como é que eu uso aquela alma daquela mulher pra... Como é que eu aumento o negócio do meu esto? Ah, oh, meu Deus, agora... Agora... Agora esse jogo me apertou sem me abraça? Vamos lá. Alma da guardiã de fogo. Alma de uma guardiã de fogo há muito perdida. Cada guardiã do fogo é uma manifestação corpórea de sua fogueira... E atrai a humanidade que lhe é oferecida... Sua alma é consumida pela infinita humanidade pode aumentar o poder dos preciosos frascos de estus. Ok, eu isso. Eu entendi. Pode ser usada para ganhar a humanidade, e restaurar PV. No caso aqui se eu clicar em usar vai vai vou ganhar uma humanidade e vai restaurar meu PV, mas não é isso que eu quero. Porque ela vai ser perdida para reforçar os frascos de estus. Eu quero é reforçar o frasco de estus. O homem de Jesus como um, um dia que eu faço isso. Onde é que eu, que eu aumento os meus frascos de esto, gente? Não é na fogueira? Meu Deus do céu! Gente, esse jogo aqui tem umas particularidades que eu vou te contar, viu? Não sei como melhora os frascos de esto, minha gente. Tem uma alma da mulher pra melhorar, mas eu não sei como é que faz isso, não. Fala aí nos comentários. Como é que eu uso essa parada? Como é que eu melhoro? Eu não vou subir level, eu vou pegar esse dinheiro e vou levar lá no André. Eu vou lá no André porque eu quero comprar aqueles, aquelas paradinhas lá dele. Gente, agora eu fiquei encucada. Sério, eu fiquei encucada mesmo. Bem aqui, ó, tem uma entradinha. Bora, bora, bora cair aqui. Tem um item interessante pra nós pegar. Ah, é sério o jogo, que eu vou ter que pular bem ali. Vou mesmo, tem um baú bem ali, gente. Olha só. Vamos aqui por cima primeiro. Ai, meu Jesus. Meu Deus, é cada coisa, cara. Vamos lá, sobe minha filha. Uma manchinha de sangue aqui. Tudo bem... Ah, chave do asilo, segundo andar Gente, eu, eu já peguei umas 50 chaves só nesse vídeo Rapaz, abre o portão leste do segundo andar do asilo do Moto Ou seja, galera, eu vou ter que voltar Pra pegar Vou ter que voltar pra pegar Uma uhum. luz aqui, gente, o que, que é isso? Vou ter que voltar, galera, pra pegar as coisas. Pegar não, gente. Vou ter que voltar pra... Pra ver onde é que eu abro esse negócio. Ih, gente, tem três baúsão aqui, ó. Nossa, que beleza, hein. Que maravilha. Fragmento do olho vermelho. Pra que serve isso? Invade outro mundo, quero não. Tô dando conta nem do meu, quem dirá dos outros. Ó, oh, estrela da manhã, essa arma é boa. Osso do ai que beleza. Ossinho do regresso, delícia, dá uma olhadinha, nesse se... <risos> Vamos dar uma olhadinha na estrela da manhã aqui? Estrela da manhã. É uma arminha muito boa, cara, essa arma também. Olha, gente. Gente, que fartura esse lugar aqui. Nossa. Talismã de Lloyd. Ah, gente, esse talismã aqui impede a recuperação com gestos dentro de uma determinada área. Deixa eu ver se é o que eu tô pensando. Talismã de Lloyd. Talismã usado, usado pelos cavaleiros clericais de Lloyd, pai de todos, para caçar os mortos vivos. Bloqueia a recuperação de gestos em uma área determinada. No mundo externo, os mortos-vivos são criaturas amaldiçoadas e os cavaleiros clericais de Lloyd são amplamente elogiados por suas caçadas às mortos-vivos. Este talismã abençoado bloqueia a regeneração de mortos-vivos, permitindo que os cavaleiros lutem impunemente. Isso é bom para invasões, né? Eu não quero ir pra esse lugar que agora não Deus o livrar. E volta, mulher. Volta, volta, volta. Ah. Volta que eu tô é fora, eu não quero ir pra ali agora Meu Deus, me livre Deus, me livre Aquele talismã de Lloyd ali, se eu não me engano No Dark Souls 3 a gente joga ele no No Mímico, não é? Nos baús Mímico pra revelar se é Mímico Ai, não me lembro, alguma coisa É alguma coisa a ver com Mímico Enfim Gente, esse Dark Souls, cara é cansativo, porque não tem como viajar entre as fogueiras. As fogueiras que tem é, é, é mil quilômetros de distância uma da outra. Gente do céu, não é brincadeira não esse negócio aqui. Não é doido, que difícil, cara. Vou lá no André, vou gastar essa grana. Vou gastar essa grana, gente. Vou comprar lá aquelas coisinhas que ele tem pra vender. Um item de reparo, um negócio pra me upar minha arma na fogueira. Talvez seja isso que esteja faltando, né? Paróquia dos mortos-vivos. Talvez seja isso. Talvez se eu comprar lá o item de reparo dele, e o um negócio pra upar na fogueira, talvez eu consiga melhorar o meu esto, né? Quem sabe? Estamos com quantos minutos de vídeo? Alguns minutos. Alguns poucos minutos. Eu não quero fazer vídeos muito longos, não, gente. Uma horinha tá bom. O primeiro vídeo eu extravasei foi quase uma hora e dez. Eu quero deixar só uma horinha, sabe? E fica bom uma horinha. olá novamente. Comprar. Vamos comprar. Eu quero esses itens aqui, ó. Utensílios para reforçar armas em fogueira. Reforçar armadura. Reparar armas e armaduras em fogueiras. Esse aqui... Nossa, cara... Esse brasão de artórias aqui caro, né? Esse aqui... Eu não comprei, ó. Ah, não deu pra comprar um, gente. Tô um pobre, pobre. Preciso de mais quatro contos. Não vai acabar morrendo. Gente, tem área pra cá. Cara, aqui pra baixo. Meu pai eterno do céu. Tá, vamos, vamos por partes. Vamos focar, né? É... Deixa eu gastar esse resto de dinheiro que eu tenho aqui. Vou comprar aqui um fragmento. De titanita. Só pra gastar esse dinheiro, gente. Porque ficar com dinheiro aqui assim, né? Dando bobeira não é muito bom, não. Tá descansadinha aqui. Aqui apareceu. É reforçar a arma. Então eu consigo reforçar. Agora na fogueira. Beleza. É, então, agora a gente vai subir lá naquela paróquia dos mortos-vivos. Ai, meu Deus. Paróquia dos mortos-vivos. O bicho tá tudo vivo aqui de novo, né? Ô, melequinha. Vou morrer. Já vou morrer bem aqui. Que sacanagem, cara. Sacanagem demais. É foda, melequento. Vou matar esse aqui também, porque para é perigoso ele correr atrás de mim. Olha, apareceu um sinal de invocação. Ou Falcone Falconitate. Falconitate. Vou aparecer outro aqui. Ih, gente, aqui é esse lugar aqui é meio cabuloso. Se estão chamando, gente. Olha o outro sinal aqui. Minha gente do céu. Eu vou me lascar, tô sentindo, meu bem. Calma nessa hora, calma. Recupere-se, controle-se. Atraia, um por vez. Atraia, um por vez. Muita calma nessa hora. Tem outros bem ali na minha esquerda. Tem mais dois caboclos, gente. Não posso chamar a atenção deles. Que era a cacundinha, cara. Me dá a cacundinha. O melequento, velho. Melequento. Vamos, oh, me dropou um fragmento de titanita. Tá bom. Tem dois caperotos ali, ó. Nossa. Tem Vira... é três. Nossa, e tem um mago, velho, nojento. Nossa, é por isso que tem um instante sinal de invocação aqui, minha gente. O negócio aqui é brabo. <risos> Meu pai, cadê a bola de fogo? Eu tenho três e tenho quantas faquinhas? Oito. Eu tenho, que, eu, tenho que, eu tenho que aproveitar, gente, pra usar isso. Muita cautela, muita cautela, muita cautela. cautela. Tem o diabo do mago bem ali. Mago, velho, nojento, caperu. Tá é cheio de caboclo ali, ó. Ou tanto. Vou ter que atrair aquele caboclo lá primeiro, gente. O mago veio. Ui. Homem do céu. Ele. ele. ele pega fogo? Toma ali. Ai, que maravilha. Ou tanto. Meu Deus do céu. Toma lá. Toma lá. Nossa senhora. Joga uma bola de fogo. Meu Deus. Acabou a boa bola de fogo e foi direto equipado a, a, a humanidade lá. Ô, oh, meleca. Joga a faquinha. Joga a faca. Meu Deus, não vai acabar. Para de vir suas pragas, ruim. Meu Deus, não vai parar de vir, não. Gente, olha do céu. Olha o tanto, cara. Não para de vir será que esse é o último, gente. Depois que a gente leva um hitzinho, os próximos é certeiro. Que meleca, cara. Esse mago velho não vai voltar mais, não, né? Eu espero. Um sinal aqui. Ai, gente, o Solé Michael. De não, é não. É não, é um menino com a esquinha. <risos> igualzinho, nossa, achei que era. Olha aqui, Ai, tomara que tenha, item bem bom aqui nesse lugar. O meleca, pô, mas esses bichos aqui são chatos pra matar, cara. Eu preciso de espaço pra matar eles, que eu gosto de pegar eles pra cá com um dia. Vem pra cá que aqui tem mais espaço, vem. Não deu nada mais pra jogar a longa distância, gente. É perfurante essa arma dele. Ai, gente, com arma em duas mãos é batata, viu? Nossa, que bom. Vamos lá. A porta deve quebrar, né? Obviamente. Mas tem caminho pra cá. Oh. Humanidade iminente. Uai, é só isso? Ah, apareceu o item. Tá bom, era só isso o jogo. Aqui tá escrito que eu tenho que te atacar. Não, meu filho, pra quê? Só pra acabar com a minha arma. Ô, oh, gente do céu. Onde é que eu vou parar aqui? Ui, Olá. Um ser ainda humano, né? Estou eu, sem sorte. Será que eu poderia me ajudar? Como pode ver, estou preso aqui, sem saída. Tomara que todas as chaves que eu tenha pegado, alguma seja dessa cela. Ô, oh, Glória. É. Beleza, eu ajudei ele. Ele vai lá pro santuário do elo de Fogo, né? Pra me ajudar. Obrigado, sim, de coração. Eu sou o cavaleiro Lautrec de Carlin. Fico imensamente grato por isso. E garanto-lhe uma recompensa, porém, mais tarde. Hum, que beleza, hein? Maravilha, gente. Ajudamos o nosso primeiro NPC. Sua recompensa terá que esperar. Fui libertado somente agora. Dê-me algum tempo. Estou livre. Agora posso voltar ao trabalho. Hahaha. <risos> Beleza. Gente, mas sim, né? Ele vai me dar uma recompensa e tal. E ele tava preso, né? Então, ele não é boa, gente, né? Ele não tem uma boa índole, né? No mínimo, porque se ele tava preso... Vamos continuar olhando aqui. Deixou legal o ar-condicionado aqui, gente. Que Esquentou aqui, minha gente. Esquentou. Vamos lá. Minhas mãos, minhas mãos estão suando uma alminha vamos quebrar tudo aqui o objetivo era só vir vir, vir vir vir vir libertar o lautrec ele acabou ali era isso era só isso que eu tinha para fazer aqui jogo era? era uma escada mais uma escada Ih, gente. O Solera, que é pra invocar numa névoa. Vou invocar. Oxe, mas é pra já. Vamos invocar o nosso NPC, querido. Ai, gente. Eu gosto tanto dele, cara. Olha só. Sou... Ai, gente. Se ele tá aqui pra invocar... Ai, gente. Essa pose é muito top. Se ele tá aqui pra ser invocado numa névoa, vamos invocar, gente. Eu, com certeza que é um boss. Que boys, que é isso aqui? Ai, gente, é gárgulas, véias. Aquelas gárgulas véias. Tipo o querido Dark Souls 2. Não tem um Dark Souls 2? Não tem uma da gárgula assim que a gente enfrenta? Olha. Ai, tem uma cutscene, meu pai. É, nós vamos ir lá de cima mesmo, olha. São duas, não são? Nunca é só uma, essas gárgula velhas. Ih, ela tem um ferrão muito grande. E tem ferrão no rabo também, olha. E, e, e, tem, e tem, ela tem um escudo na outra mão. Olha isso, cara. Gárgula do sino. É só uma? Tô acreditando não que é só uma. Ela vai cair e a gente bate. Ih, gente, tô levando na jabiraca aqui. E ela dá um dano absurdo. Vai, vai, Solé. Vai, Solé. Vai. Ih, gente, o meu escudo aqui não tá adiantando muita coisa, não. Vai, Solar. Vai, meu chapa. Ih, lascou. Apareceu a outra. Eu sabia. Quando tá na metade do HP, uma, uma, uma outra aparece. Ih, lascou. Pera aí, eu tenho que sobreviver. O Solar tá ajudando muito aqui, mas eu tenho que sobreviver. Meleca. Ela dá fogo a outra. Merda, caceta. ó. Ô, oh, gente, foi quase, hein? Solar... Olha é lá, gente. Ele dá uns danos muito bom. Gente, foi quase. Foi quase, hein? Hum. Foi quase. O bom é que a gente tá super perto. Tá bem perto. Vamos voltar lá. Vamos invocar o solar de novo. E aí, se bora. Vai dar certo. Nossa, gente. Sabe o que eu tô pensando? Eu vou ter que matar aqueles caboclo em magricelo tudo de novo pra poder chegar lá em cima. Ah não, gente, se eu tiver fazer isso, eu eu desisto. Eu desisto, sinceramente. Pelo amor de Deus, cara, eu vou ter que matar tudo, é sério? Meu Deus, cara, só pra chegar lá vai ser a maior labuto do mundo. Ah não, gente, eu desisto da vida aqui, eu desisto, acabou o vídeo. Pelo amor de Deus, cara, eu vou ter que passar por tudo aquilo de novo, vou ter que matar cada bichinho daquele... E eu ainda vou ter que usar uma humanidade, que eu só tenho três. Porque se eu não tiver humana, eu não consigo invocar o solar. Meu Deus. Eu tô muito ferrada. Ai, tem que ter uma paciência de jó, gente, aqui nesse jogo. Pelo amor. Gente do céu. Eu tô sem acreditar até agora. Eu vou ter que passar por tudo aquilo. Meu Deus, cara. Eu falei que o vídeo ia ter uma hora, né? Cada vídeo, mas eu acho que não vai ser possível com esse jogo aqui. Gente, como assim, cara? Gente do céu. Meu Deus. Gente, eu tô muito ferrada. Tô muito ferrada. Não tem um atalho, cara? Tipo, não tem um atalho? Pra chegar naquele boss? Eu não visualizo um atalho. Eu andei tudo e o caboclo ficou bugadão ali. Então <risos> o um melequento vem. Eu tô matando tudo aqui, gente, porque eu sinto que se eu tentar passar correndo, eles vão correr atrás de mim. Vou me encurrar lá na frente, vai ser pior. Mentira que tu se cura, e peste, Meu Deus, cara. Nossa, eu tô pensando naquele monte de magricelo que tem ali. Aquele monte de esqueletinho que tem ali. Ah, não, gente. Pelo amor de Deus. Ah, de sacan... Cara, eles estão todos ali. Eu todo... vou usar a humanidade. E vou tentar passar correndo, é isso, cara. Corre, corre, corre, corre. Vai dar merda, eu tô sentindo que vai. Vai, mulher, mete o pé, a rocha sobe ligeiro. Gente do céu, porque se for matar esses caboclin tudinho, pelo amor de Deus. Cadê o celular? Homem do céu, cadê tu? Eu tô humana? Ai, merda, eu tenho que... Aí, jogo como eu te odeio com todas as minhas forças. Ai, Dark Souls, eu te odeio. Eu mal comecei a jogar, tu já... Não, gente, eu tenho que voltar lá na meleca da fogueira e clicar em acender. Não é que nem no Dark Souls 3, que a gente usa o braseiro e já tá prontinho. eu usei a humanidade, mas eu tenho que clicar lá na fogueira, acender... Ah, vai tomar na... Meu Deus do céu, eu... olha o tanto de bicho ali, gente. Ah não, gente. Pelo amor de Deus, cara. Eu vou morrer aqui. Eu tô sentindo. É lógico. Olha o tanto de bicho que tem aqui. Ah, vai ser bicho. Que merda, cara. Perdi duas humanidades. De graça, gente. Humanidade não é uma coisa que a gente acha em qualquer lugar, não. Humanidade é difícil Já Se eu não tiver humanidade, eu não consigo chamar o solar. Se eu não conseguir chamar o solar, eu vou conseguir matar aquele bicho tão cedo. Tem que usar a meleca da humanidade. E clicar aqui em acender. Acender? Não, remover estado vazio. Ai, jogo do céu. Pelo amor de... Pelo amor de Deus. A gente tem uma, uma chance, cara. A gente tem uma chance agora. A gente tem uma única melhor chance. Se a gente não conseguir matar agora. Com a ajuda do solar. A gente se ferrou. Porque. A melhor chance que eu tenho com ele. E eu só consigo chamar ele. Se eu tiver. Se eu tiver no estado. Nesse estado vivo aqui. E o bicho ainda me dá dano ainda. Pra acabar de piorar tudo ainda. Merda. Gente, que dificultante. Meu Deus do céu, cara. Tem um caboclo aqui. Vou chamar. E se eu chamar ele, eu consigo chamar o solar? Ah, não. Aí não dá, né? Aí não dá, né? Eu quero chamar o solar. Não sei quantas pessoas podem ter chamada aqui nesse jogo. Eu gosto, né, gente? Vamos aqui pra fora, porque bem ali tem uns bichos. Não pode ser que eu chame a atenção deles. Aí vai lascar tudo mesmo. Aí vai ficar tudo pior. Melequento. Ele dá um pulo pra trás se esquivando da gente. Vou morrer aqui. O meleco. Merda, cara. vou chegar lá sem nenhum estro gente que jogo maldito pelo amor de deus cara que difícil. que difícil cara que difícil agora eu tenho que driblar aqui essa meleca desses desses desse nojento aqui já era, acabou, morri Meu Deus do céu, o bicho dá um dano absurdo, cara. Absurdo. Como que pode? Vem, Solar, pelo amor de Deus. Vem, meu filho, me ajuda aqui. Me ajuda aqui. Os nojentos estão subindo, vai. Meu Deus. Vai. Vai, vai, bate Pelo amor de Deus Vai, vigor Não, solar, não vai pra ir não, homem de Jesus Ô oh, meu pai Homem do céu Ai, gente, minhas almas, vou pegar Ai, sobe de volta, mulher Sobe de volta, pelo amor de Deus O um tom de bicho ali na escada Gente, eu vou morrer se eu cair aqui. Não vou esperar ele subir. Só lá tu não tá vendo esses bichos aí, não, homem do céu. Bugou de na escada o homem. Vai, vigor! Gente do céu, que labuta grande, cara. 20 almas. Muito lindo isso. Eu vou entrar na bo no, no boss um frasco de estus. É pra acabar mesmo. É pra acabar com tudo mesmo, minha gente. É pra acabar mesmo com tudo mesmo. Eu tenho esse negócio aqui de cura que eu posso usar. Vamos usar sabiamente. Vamos fazer o seguinte. Vem, Solar. Nós vamos tentar usar o máximo do Solar aqui, gente. O máximo que der. Se defender o máximo, curar, sobreviver. Esse é o nosso objetivo. É sobreviver, cara. Eu tô tomando uma.. Ai, a, a, a cauda! Ele tirou a cauda dela, vocês viram? Tá bom, deixa, deixa, deixa, deixa. Muita calma, fica longe do fogo. Deixa ele matar e deixa. Isso, isso, isso, isso. Vamos usar a cura aqui, ó. Ai que maravilha, gente. Essa curinha aqui tá ajudando, cara. Esse clérigo é bom. Esse fogo maldito aqui que me matou da última vez. Beleza, segura o vigor. Segura, gárgola do sino. Uma já foi. Falta só mais uma. Vai lá, ajuda ele, mas com cautela, pra você não morrer. Aproveita enquanto tá atacando fogo ali. Beleza. Ai, gente, olha que trilha sonora mais tensa, cara. Gente, esse sono é tudo de bom, cara. Yes! Conseguimos! Valeu, meu chapa! Ganhei uma medalha da luz solar. Ai, que maravilha, gente! Ai, tem um caminhãozinho aqui pra noizinha. Ai, galera. Nossa senhora! Ele me, me deu mais de 100 mil almas, esse boy. Uau, gente, valeu super a pena, cara. Nossa, quanta grana que eu ganhei, minha gente. Vocês viram quanto dinheiro? Ai, que lindo. Que moral. Eu Não tem nada pra cá. Pra mim tinha um caminho aqui. Jurava que tinha um caminhozinho aqui. Uai, gente, tem uma portinha aqui. Como é que eu entro? Como é que eu me adentro? Oh, meu Deus, que burrice tem uma escada. <risos> gente, relevem. Relevem a minha cegueira. Relevem a minha cegueira. Ai, gente do céu. Que maravilha, cara. Nossa, eu tô feliz que eu vou conseguir. Eu consegui. Eu vou conseguir. Ai, pelo amor de Deus. Não caí não, porque senão vai perder tuas almas. Eu vou conseguir finalmente, cara, fazer alguma coisa upar. Arma, fazer alguma coisa de futuro nesse jogo. Ai, ah, eu vou tocar o primeiro sino já. <risos> yes, um dos objetivos concluídos, gente. Tocar, tocar o primeiro sino, cara. São dois sinos. Um fica em cima e o outro fica embaixo. Vocês lembram? No início do jogo falou. Um fica nas profundezas e o outro em cima. Então nós tocamos um sino. Vamos ver o que vai acontecer. Ai, gente, que bom. Poxa, não mostrou nada do que aconteceu. Lê mensagem. Eu consegui. Ai, gente, que maravilha. Galera, eu vou ficando por aqui. Muito obrigada quem acompanhou esse vídeo até aqui, tá? Você é guerreiro se você ficou até aqui nesse vídeo. Se você chegou até aqui, comenta. Eu consegui. Eu me saber. Você ficou até o final do vídeo. Um super beijo. E até o próximo vídeo.